Onde anexar a procuração do advogado no SPCA ou no PJE? Agora, no SPCA. Você anexa tudo no SPCA e o SPCA já leva tudo para o PJE.